Fala, rapaziada, mais um The de Watch Austrália começando pra vocês. A gente tá aqui em Melbourne, cara, na Rose Lane, que é uma das lanes mais famosas e mais grafitadas de Melbourne, pra gravar um vídeo pra vocês, pra falar de coisas interessantes pra vocês fazerem aqui em Melbourne, quando você vier visitar, estudar, enfim, viver aqui nessa cidade maravilhosa. Tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out. Pra você que não sabe, Melbourne foi eleita pela sétima vez a melhor cidade do mundo pra se morar. Aqui tem tudo que vocês precisam. Tem praia, tem calor, tem frio, cidade grande, cidade pequena, bairros pequenos, bairros grandes, mercados, tudo que você precisar aqui na cidade você vai encontrar. E se você tá interessado em vir pra cá também conhecer, manda um e-mail pra gente no info.com e a gente vai poder mandar você aqui pra Melbourne pra estudar também. A gente tá aqui na Rossiniere Lane, que é uma dessas vielinhas que tem em Melbourne que são super famosas por causa dos grafites então é uma coisa bem marcante aqui da cidade A prefeitura daqui incentiva que as pessoas façam esses grafites Você Tem que ter uma licença, mas eles incentivam porque eles sabem que o grafite faz parte é, da expressão artística da cidade Então é muito legal porque tem várias lanes aqui essas lentes existem porque antigamente tinha muito cavalo aqui na cidade, né? Os transportes que eles faziam era tudo por cavalo, então tinha que ter essas vielinhas os cavalos passarem. E aí depois, eles, essas lentes ficaram meio sem utilidade, né? Então, eles servem agora como uma galeria de arte, tem várias. E aqui você também encontra cafés, restaurantes... Enfim, vale muito a pena conhecer e dar uma volta por aqui e tirar várias fotos coloridas pro Instagram, do jeito que eu gosto. Né, amor? O próximo lugar que você precisa conhecer em Melbourne é a praia de Brighton, Brighton Beach. Aqui é onde ficam essas casinhas super bonitinhas na frente da praia, que antigamente, na verdade, eram usadas como casa para trocar roupa mesmo, né? O pessoal guarda coisas aí como e etc. né? Ah, eles continuam usando as casas como storage, e um fato interessante é que você pode comprar uma dessas casas pra você, se você quiser. Não faço ideia do valor, eu vi uma coisa que era entre 200 mil dólares, um negócio assim. Era uma coisa muito absurda, mas você pode comprar uma dessas casas se você quiser e pintar, da cor que você achar melhor. Ó, provavelmente aquela casa ali, ó, bandeirinha da França, não sei o quê, então aqui é bem, bem turístico, mas é pegar um trenzinho ali no centro da cidade, 40 minutinhos, está na Praia de Brighton e você pode só caminhar da estação pra cá e conhecer essa beleza que é a Praia de Brighton. Onde a gente está agora é em St. Kilda Pier, que é outro lugar que vocês precisam visitar. Esse pier foi construído lá nos anos 1800 e bolinha, muito, muito antigo. No final dele vocês vão ver um restaurante muito legal para comer ali também. Aqui eles têm uma reserva de pinguins, então é bizarro pensar que na Austrália eles têm pinguins, né? Mas tem, no inverno quando tá bastante frio, tem uns pinguins aqui, cara. É sério, eles ficam na natureza, wild mesmo, e eles aparecem por aqui. O povo vem muito pescar aqui também. Aqui não é um mar muito nadável, apesar do é pessoal nadar. É limpo, as águas são cristalinas, mas tem bastante alga, então. Eu não nadaria, <risos> mas o povo vem, além da água ser assim, muito, muito gelada. Então, St. Kilda Pier com certeza é o lugar que vocês vão querer visitar quando vocês estiverem aqui em Melbourne também, vale super a pena, fica mais ou menos uns 25 minutos de tram da city, pega um tram no meio da city e já tá aqui em St. Kilda também, super rápido, fácil e você já tá por aqui para poder conhecer mais esse lugar super legal de Melbourne. A gente vai visitar um museu, sim, vocês não ouviram errado, estamos indo visitar um museu neste canal Obrigada senhor Eu sei que vocês estão aí pensando, isso é coisa da Paula, tenho certeza que isso é coisa da Paula Porque o então, Deot nunca levaria a gente para um museu Mas esse museu é o museu que ele mais gosta Então a gente vai mostrar para vocês o Australian Centre of the Moving Image Que fica aqui em Melbourne e é tipo um museu, como eu posso dizer, ele é bem interativo e ele conta mais ou menos a história dos últimos 100 anos da, do cinema, da televisão, dos games Então é bem divertido Quando eu trouxe essa pessoa aqui pela primeira vez ele ficou louco Porque tem uma área de videogames, então ele ficou lá jogando games Mas a gente vai mostrar pra vocês porque é bem legal, então vamos lá conhecer A gente tá aqui agora no Shrine of Remembrance, aqui em Melbourne também, perto do Botanic Gardens. Uh, esse aqui é um memorial que eles fizeram dos soldados que morreram na guerra. Então é muito, muito bonito. Aqui eles ficam abertos durante a semana, no final de semana até as 5 da tarde. A gente chegou um pouco tarde, já são 7 horas, apesar de estar bem claro ainda. Uh, já são 7 horas e eles não estão mais abertos, infelizmente. Mas pra você que tá vindo aqui em Melbourne, é também uma boa pedida você vir aqui no Shrine of Remembrance. Uh, dar uma olhadinha aqui no lugar, é uma praça super, super bonita. E aqui bem na minha frente tem vistas pra cidade. Então é muito, muito, muito, bonito também pra vir tirar foto. Enfim, é bem legal. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Clica no sininho para receber as atualizações, que o YouTube não tá mais distribuindo. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijo de hoje pra vocês. Tchau.